Beleza galera, meu nome é Carlos Rissato Esse é o canal Faixa Verde E se você ainda não é inscrito no nosso canal Pode se inscrever aí, clicando Abaixo aqui no ícone E também toca o sininho aí para você receber As próximas notificações E ontem está aí Para ficar, diz a Bill A equipe Bioware apresentou aí No final de fevereiro, né, o game ontem, Mas não ocorreu como previsto, né A gente já sabe aí que o game, ele enfrentou Diversos crashes aí Na plataforma Xbox, onde você estava no Jogatino online, ele travava. A gente sabe também que mesmo o mesmo game rodando de forma poderosa no Xbox One X, devido ao poder dele, travou também, né? Uh, assim como o pessoal da plataforma do PlayStation também, que teve o jogo aí é, esquentando o seu aparelho, né? O Playstation Pro. Então a Bill Wade disse aí que tá verificando, mexendo aí no jogo para estar tá fazendo as melhorias. Inclusive, eles postaram a seguinte informação, né? Uh, eu vou ter que ler aqui, né? Fico a saber. Que partilho o feedback da comunidade Com a equipe Sobre todos esses problemas A equipe está ciente E estão a trabalhar imenso Para abordar estas preocupações Então, disse aí a Bill Que está verificando esse jogo Para ter correções né? Porque é bem chato, né? Você compra um jogo lá Ou você baixa o jogo lá E o jogo está tudo com problema Está com falha E você baixa o jogo Vem uma atualização lá de tantos gigas lá para você baixar já querendo jogar é bem chato também quando você vai ligar o game já tem uma atualização também né mas isso estava ocorrendo aí di diversas vezes com ontem e diversas falhas também aí em vários canais aí que mostrou aí o game crescendo aí em partidas online. Então a Biueira está verificando isso para corrigir e ela pretende aí passar informações logo em breve. Você vai ficar sabendo também aqui no canal Faixa Verde. Um abraço, galera. Até mais. Esse foi mais um vídeo aqui. E se inscreva e partilhe aí com seus amigos para estar tá curtindo o nosso canal. Abraço, até mais.